Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, está começando mais um episódio aqui, o quarto programa já do, do nosso podcast Toque de Cura, que com o Luiz novamente, fiquei sabendo que vai vir gente no próximo episódio também, né? Isso, provavelmente é, no eu, próximo. Eu ouvi conversas por aí, então <risos> o próximo episódio teremos convidado especial também, uh, mas o Luiz vai conversar aqui com a gente um pouco hoje sobre lombar, a gente que vem nessa sequência de episódios sobre coluna, falamos no último episódio sobre a cervical e hoje é sobre a lombar. Isso. Luiz, agradecer de novo a sua presença, a sua participação aqui. Você que está com a maquete aí de novo da coluna. Sim. Pedir para você dar uma saudação para quem está acompanhando a gente. Joia. Obrigado, Fernando. Boa tarde, pessoal. É, meu nome é Luiz, para quem ainda não, não me conhece, não assistiu aí os outros episódios. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dor lombar, sobre problemas que podem... A cometer essa região aí da coluna, né? É uma, uma região que natu... normalmente as pessoas sofrem bem com essa região, né? Então, a gente vai tirar uma, algumas dúvidas aí hoje. É, sofre, sabe da lombar, né? Sabe bem que aqui é a lombar. Isso, a lombar é, é, é mais conhecida, né? É, é. É. é Verdade. É, primeiro, queria falar para vocês, vocês estão tomando cuidado com a coluna de vocês? Olha, tem que assistir os episódios aí para saber aí os cuidados que precisam ter. Né, eu fiz várias perguntas aqui, vários questionamentos em relação a problemas que podem ser é, que podem atingir a nossa coluna. Então, recomendo que você assista aos outros episódios. Né? Estamos no quarto programa aqui com o Luiz. É, reforçando também o endereço, Luiz, né, da clínica Toque de Cura aqui em Suzano, fica na Rua Baruel. Rua Baruel 544. 544. Então, é difícil, se você Colômbia. se interessar, pode dar um pulo lá que o Luiz vai estar tá atendendo vocês. Isso aí. Bom, é, Luiz, queria começar perguntando então a região da, da, da lombar, né? Uhum. Onde exatamente ela fica para quem está acompanhando a gente? E Entendão. já entrando no assunto da, dos problemas, lo, lombalgia, né? Ou dor na lombar, né? Lomba, lombar é o, é, o, é o que é natural de se comum, falar, mas é. a lombalgia seria o, o termo... Termo correto, mais técnico, técnico, né? Exato. É. A lombalgia, ela é, a tradução seria dor lombar, né, que a lombalgia acaba sendo um termo mais técnico de, de se falar, né, mas dor lombar também tá, tá correto, né. É, a lombar é essa região mais é, de baixo da coluna, né, a região mais inferior. Então, a gente tem cinco vértebras, né, aquele dia a gente falou da cervical, que é um pedacinho mais curto aqui da nossa coluna. Nesse pedaço mais curto a gente tem sete vértebras, Olha. porque são vértebras menores, uhum. né? Tanto as vértebras quanto os discos. Agora a lombar, como ela já é uma região que tem que suportar mais carga, suportar mais o peso do corpo, é, ela sofre mais aí com, com tudo que a gente faz, é, ela tem tanto as vértebras, mas, é, as vértebras maiores e também os discos mais espessos ali, mais uhum. rechonchudos um pouco para poder aguentar essa, essa carga, né? Então, a gente tem cinco vértebras, né? Cinco, quatro, três, dois, um. Aqui pra cima já é a região da torácica que a gente pode falar em um, em um outro episódio, né? Bacana. A região da lombar, a gente acaba falando região sacra, né? Por que é isso? A coluna, a gente costuma dizer que ela é uma, uma estrutura tão importante que tem um osso nela que chama sacro, uhum. né? De tão sagrado aí que, que ela é, <risos> né? Então, o sacro é esse ossão aqui no, no final da coluna, né? Uhum. Ele é um osso que... Ele é fusionado, então ele não tem articulações, como a gente tem aqui nos discos, por exemplo, né? E termina no cóccix, né? Então, sacro e cox acaba sendo uma peça só, tá? Entendi. Então, por isso que a gente fala de região lombo-sacra, que aí pega... Essas duas ah, partes. Essas duas coluna. partes seriam a lombar mesmo. É, falando. quando, por exemplo, vai fazer um exame, a ressonância da lombar, acaba pedindo uma ressonância lombossacra. Você não pede uma ressonância Entendi. só da lombar, né? Porque às vezes os, os problemas aqui, é, quando você tem uma hérnia, por exemplo, no último disco aqui da coluna, a gente fala que é uma hérnia L5-S1, né? Ah, tá. L5 de quinta vértebra lombar e S1 é a primeira vértebra sacral. Olha só. Tá? Então, é. acaba sendo um tem conjunto. Essas... Essas nomenclaturas. Né? Exatamente. É. Aqui que ficou o famoso cox. Isso, bem no finalzinho ali, o, <risos> o rabinho, né? Uhum. <risos> então ele é, ele é bem para dentro, assim, a gente acaba não sentindo muito ele. A não ser que a gente palpe bem específico, né? Uhum. Mas é um ossinho que costuma dar problema também, viu? Principalmente o pessoal cai, acaba caindo sentado, sentado sabe? Uhum. Escorrega lá, tá lavando o, a cozinha, por uhum. exemplo, vai, escorrega e cai sentado. Esse ossinho costuma. Fraturar mesmo, né? Às vezes ele fratura, vai mais pra dentro ou ou ao contrário, ele vai mais pra fora, pro lado. E é, uma, e é um osso que, assim, fraturou não tem muito o que fazer. Você tem que cicatrizar ele praticamente do jeito que ele ficou mesmo, Nossa. sabe? <risos> então, às vezes, costuma causar bastante dor porque é bem onde a gente senta, né? Uhum. Então, acaba pegando ali naquela região. É, eu, nas minhas pesquisas, né, uhum. pra, pra, pro programa de hoje, vi que... Se... Me corrija se eu estiver errado. Existem uhum. meio que dois tipos, né? A crônica, a dor crônica, o Sim. problema crônico na lombar e a aguda. Sim. Isso, isso vale para qualquer tipo de lesão, praticamente, ah, tá? Uh -huh. a, a lesão crônica é, ou aguda, a dor crônica ou aguda é mais relativa ao tempo. Uma coisa aguda é de três meses para menos, uhum. tá? Uma coisa crônica é de três meses para mais, né? Uhum. É via de regra, assim, né? Não é, uma, não é uma regra, mas mais ou menos esse tempo, né? Uma coisa aguda é assim, você bateu, caiu, machucou, gerou uma lesão aguda, uma inflamação aguda e uhum. tudo mais. Uma coisa crônica é uma coisa que vai acontecendo com o tempo, aquilo vai machucando, a pessoa vai convivendo com aquela dor e vai só piorando, na verdade, né? Entendi. Então, as, o que a gente mais pega são lesões crônicas que se agudizam. Né? O que uhum. quer dizer isso? <risos> são coisas que já estavam ali, às vezes a pessoa... Pegou um peso ou espirrou mais forte lá e ela associa, dormiu errado, por exemplo, né? Acaba associando com aquele período, aquela, aquele fato que aconteceu. Mas já é uma coisa que está ali há bastante tempo, na verdade, uhum. né? É, no caso, a aguda seria mais para... Mais, assim, recorrente em jovens, talvez? Existe isso? E a crônica, talvez, em mais idosos, mais velhos? É, o... Hum, também não é uma regra não, viu? Mas na maioria das vezes acaba acontecendo agudas mais em jovens, né? Uhum. Porque a, a maioria dos idosos que procura a gente são por lesões crônicas, é. né? Então é. ele já... é difícil dele ter machucado naquela hora, assim. Uhum. De novo, pode acontecer dele já ter esse problema há muito tempo. Às vezes ele até estava bem, estava lá se cuidando e tal. E aí algum deslize que aconteceu ali acabou agudizando essa... Essa dor, né? Uhum. Mas tanto jovens quanto idosos podem ter lesões agudas ou, ou crônicas. Até jovem pode ter crônica também, porque desde os zero anos ali a gente já tem a mesma coluna por resto da vida. Uhum. Então aquilo pode ir acontecendo aos pouquinhos e às vezes a gente tem uma visão de que os problemas só vão acontecer lá na terceira idade, né? Quando é idoso e tal. E na verdade, assim, o que acontece lá na terceira idade é tudo fruto do que aconteceu... Ali, na principalmente entre os 20 e 40 anos, que é onde a gente acaba mais machucando a coluna. A gente tá mais é, na, na pegada. Taca não tem, ela, não, ela não não tá no trabalho mesmo, meio né? Me preocupada. Até me surgiu a curiosidade agora, Luiz, uhum. é, a, a quantidade de vértebras é igual desde quando a gente nasce, não muda, né? É, não, não muda. Porque Você fala muda. numa pessoa tipo, que nasce... É, a criança ali de... de zero anos, ah, ano. até por exemplo eu assim é a quantidade de, de, de, de vértebras. vértebras é igual é igual, é igual. Muda, talvez o tamanho ou não isso né? até mudar o tamanho, vai, né? vai vai crescendo vai se, né outro... isso músculo ah. articulações ossos eles vão crescendo é, o que pode acontecer que é, que essa dúvida que você perguntou e acabou me confundindo um pouco. É, às vezes a pessoa ela pode nascer com uma vértebra mais ou uma ah, vértebra tá. menos. Isso pode acontecer. Pode acontecer também. Né? Essa, por exemplo, aqui na lombar é muito comum você ter, ao invés de você ter o disco e ter a vértebra L 5 e depois o sacro né, aqui embaixo, você pode ter isso daqui fusionado. Então você não tem esse disco. Esse disco aí. Isso. A gente chama... é uma vértebra que... sacralizada, né? Ela ah, virou é. sacro junto, entendeu? Não, não tem um disco no meio. Isso, não tem essa articulação. Pode ser causa de problema ou não, tá? Agora, uma pessoa... vamos supor que ela nasce aí com uma coluna normal, com a quantidade de vértebras certas e tal, ela vai ter as... No início, os ossos, eles são mais cartilagens do que ossos, né? Exatamente para ter esse crescimento. Uhum. Né? Principalmente os ossos mais... É os ossos maiores, né, fêmur, hum. ossos do braço e tal. Então eles vão crescer muito ali durante a nossa vida, né? A vértebra ela cresce também, mas numa proporção menor hum. do que esses ossos, E né? no caso dessa doença, desse problema, né, de nascença, na uhum. é de nascença, Uma patologia, uma é. patologia, isso. esse é o termo. Não se corrige, se corrige? Não, ela vai ficar com aquilo pro resto da vida. Muito uma, pro... Não prejudica, né? É, se isso... ela tiver uma uma coluna que tenha essa alteração, né, uma vértebra mais ou uma vértebra menos, mas que esteja funcionando bem, não vai causar problema nenhum para ela. Aquilo ali não é a causa, se ela tiver, por exemplo, ah, eu tô com uma hernia de disco, será que é isso que causou? Uhum. Pode ser aquilo que contribuiu, sim, né, mas tem várias outras coisas que podem estar tá funcionando errado ali, que contribuem muito mais, uhum. né. Então, ela vai conviver com aquilo, se estiver funcionando bem, não vai ter dor, não vai ter problema nenhum. Certo. Tá Joia? É, entrando agora um pouco no assunto das causas né dos problemas de uhum. né uh, falando até na questão de do, do jovem né por exemplo eu, às vezes eu quando eu vou pegar um peso né muito que é muito Grande, é um falo uhum. peso muito pesado. Uhum. Peso muito grande, assim. Eu sinto uma dor bem na região da lombar, né? Porque eu acho que eu também não agacho, né? Que é né? uma das Isso. recomendações também, né? Que você até me passou uma vez. Exato. Que é de se agachar e pegar na mesma altura. Forçar com as pernas, Isso. né? Não com a coluna. É. Né? A coluna não, que a gente comentou, acho que foi com você, não lembro se foi com você acho ou com o Thiago. Foi, foi, acho é, que foi comigo. Que a gente falou, a coluna não foi feita para fazer força, uh -huh. né? A coluna ela foi feita para sustentar ali o seu uh -huh. corpo e tal. É, e aí quando você vai... A gente erra muito nisso, né? Às vezes até para pegar uma caneta que caiu no chão, por exemplo, né? Ao invés de agachar e pegar direitinho, a gente vai com a perna esticada mesmo e abaixa só a coluna, né? E aí nisso a gente faz praticamente esse movimento, né? Vamos ver se a gente consegue. A gente vai fazer isso daqui. Nossa. né? E aí é onde a gente perde aquelas curvas, né? Que a gente já comentou bastante sobre elas e desprotege toda a lombar. Então, quando você não está pegando um peso, você já machuca, imagina você fazer esse movimento e ainda ter a força para puxar de volta para trás um, um peso pesado aí, né? Que uh -huh. você comentou. Então, acaba machucando bastante essa região, machucando os discos. É uma das coisas que a gente, a gente faz todo dia, isso praticamente, Sim. né, cara? De abaixar... Um balde de água. Isso, cara. Um... Vai abaixar para amarrar Comprar. o tênis, vai pegar sacola, né? Você vai, sei lá, arrastar alguma coisa em casa, você, uhum. tudo você faz esse movimento. Então, a lombar machuca bastante por conta disso, sim. Né? É, ainda nessa questão de, das causas, né? Uhum. Você pode até comentar, mas eu vou pontuar algumas coisas, que uhum. tem relação. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente e teve algum problema de bacia. Uhum. Tem, pode ter algum, desencadear algum problema na, na coluna como um todo, e, e especificamente na lombar, que é o assunto. Sim. E também falando já, daí deixa você falando na verdade uhum. aí, sentar ou andar, que a gente falou até naquele segundo episódio, né? Com o quadril muito para trás, assim. Você falou que até mulheres que usam muito salto por muitos, muitas horas, assim, também acabam usando o quadril muito para trás. Isso também contribui para algum problema na lombar? Contribui sim, cara. É, qual que foi a primeira pergunta do... Sobre... É, Problema na bacia. Ah, de isso. Algum tipo de no acidente, de... alguma coisa, ah, né? Sim. Isso. A bacia, cara, ela é como se fosse a base aqui da coluna, né? Uhum. Então, por isso que a gente chama de região lombo-sacra, porque, na verdade, a gente não, não dá para isolar as partes, né? Sim. Então, essa região aqui de lombar, região sacral aqui que termina no cóccix, e a parte da pelve, né? Que é popularmente conhecida Nossa. como bacia, é, ela acaba desalinhando ali em conjunto. Né? Uhum. A gente corrige muito esses ossos aqui, ó, os ilhos, né? que são esses ossões largos aqui na, na lateral Porque ele tem movimento quando a gente anda, quando a gente senta, a gente está sentado em cima deles né? Então acaba que eles se desalinham, eles ficam com o movimento errado sim uhum. E quando a pessoa tem um trauma maior, né, aí piorou, né? uhum. aí vai ser, com certeza vai afetar alguma coisa ali na, na lombar sim né? E no caso, por exemplo, da pessoa sentar a gente senta principalmente jogando o quadril para frente na verdade né ao invés ah. de jogar para trás é. né para trás a gente faria esse movimento aqui uh -huh. para frente é onde a gente escorrega lá e tal o fato de usar o salto também tudo isso vai alterar essa curva normal da, da lombar e acaba desprotegendo ela né uh -huh. então vai músculos vão trabalhar de formas diferentes os ligamentos também vão sofrer com isso porque você vai ficar forçando um movimento ali que é indesejado ali daquela região, né? Entendi. Então, todas essas, essas coisas que você comentou, com certeza, vão influenciar na lombar. E também tem muitos problemas que acontecem nessa região da bacia. É, pessoas que tem, por exemplo, tendinite, de glúteo né, Nossa. é por conta principalmente dessa região aqui da bacia da pelve mesmo, uhum. tá joia? Eu perguntei da bacia porque teve, teve um caso familiar de uma pessoa que sofreu um acidente de, de carro né, ah. e ela teve esse problema na bacia, uhum. e aí eu me pensando assim, né, tudo como é um, parece tudo uma região só, né? Sim. De repente se influenciava também na coluna, mas provavelmente sim, né? Influencia, você falou, cara, que é tudo uma coisa só. Influencia né? e, e quando acontece coisas na bacia, aqui nessa parte da pelve, como ah. é aqui que está inserido o fêmur, né? Ah. Indo lá para a perna, muitas das vezes você vai ter uma uma diferença de pernas, uma diferença do comprimento das pernas, e aí isso já desequilibra todo o ah, resto. Cara. também, né? Tem muita gente que tem aqui lesões na cabeça do fêmur, né? Então, tem alguns pacientes, por exemplo, que tem prótese nessa, nessa região, ou então que sofreu ali alguma lesão, alguma coisa que diminuiu essa, essa cabeça do fêmur, por exemplo, ele vai ter essa perna bem mais curta, então tem que usar palmilha. Hum, Todas essas coisas vão entendi. contribuir, vai desequilibrar bastante ali a, a coluna, que é o eixo principal. Né? É, tem outras, outras coisas do dia a dia, assim, que... Contribui para algum problema, a lombardia? A lombar, ó, hoje em dia, por exemplo, né, o que, que a gente pega bastante? É... Pessoas que trabalham sentadas, né? então o computador uhum. e tal, essa inclinação do corpo para frente, ou a gente escorregar lá o bumbum lá para frente, aí acaba sobrecarregando essa região. Né? É... Pessoas que trabalham com movimento repetitivo, principalmente movimento de rotação, né? então uhum. quem trabalha em, em máquinas, operando Sim. máquinas e tal, então, vai pegar uma coisa daqui e passar para cá o tempo todo. Essa rotação machuca bastante a, a região da lombar também. Trabalhos repetitivos assim. Nesse Isso. Sentido Caixa assim. de supermercado, por ah, exemplo, fica sim. sentado e ainda fica fazendo esse movimento, pegando peso daqui, passando para lá e tal. Isso uhum. machuca bastante, cara. E pessoas que trabalham no pesado mesmo, né? Pegando uhum. peso. A gente comentou da moto aquele dia, uhum. né? Ah, é verdade. Acaba moto uma, uma região toqueiro. que sofre bastante por conta disso, uhum. né? Então, assim, tudo que machuca a coluna machuca a lombar também, <risos> mais ou menos isso, né? Mas tem algumas coisas que machucam mais, sim. Tá certo. Joia. Vou chamar então agora um rápido intervalo, a gente volta então no segundo bloco para falar um pouco sobre como evitar as dores, falar um pouco também sobre é, medicamentos também, se é aconselhável ou não, vou fazer essas perguntas aqui para o hum. Luiz. A gente volta já já.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 mais abaixo da coluna, o Luiz explicou um pouco, né, a posição onde ela fica, a respeito dos ossos, é, e agora a gente vai falar sobre é, como evitar essas dores, né, uh, eu vou perguntar um pouco para o Luiz a respeito de medicamentos também, que é uma coisa que muita gente uh, acaba tomando, né, com, é, se automedicando, é, se é né? né, sem consultar ninguém. Uhum. Então, Luiz, eu queria primeiro perguntar a respeito de como evitar a, as dores, que acho que é até meio padrão para outras... Outros outras assuntos que a gente falou, né? A outras regiões, né? É, o esporte, com certeza, né? Talvez, uhum. é, mas quais outros aconselhos você, você pode Legal. dar? Legal. O, o esporte, quando a gente fala do, da atividade física, né? Não necessariamente precisa ser um, né, uma, uma corrida. A pessoa, eu falo assim, não, não precisa virar atleta, né? <risos> mas que ela faça ali um alongamento, né? 15 minutos por dia... É, que ela inclua na rotina algum movimento que vai ajudar para né? então, a coluna. Então, a falta de movimento é o que gera problemas. Muitas pessoas têm aquela visão de que estou ah, com dor e eu preciso ficar em repouso. Né? Tem certos momentos que sim, mas se você está conseguindo voltar para os movimentos e fazer, manda bala, né? tem que fazer mesmo para poder ir restaurando a, a função ali daquela região. Né? É, o que a gente pode fazer aqui para a região da lombar, é, falando de uma forma assim, mais específica da lombar, porque o resto, como você falou, são cuidados que a gente precisa para toda a coluna. Cuidar mais da postura, não prestar pegar atenção, peso. pegar peso de uma forma correta, uhum. né? É, tentar adaptar ali o trabalho, né? Se você trabalha sentado, se trabalha em pé, trabalha no computador, fazer as adaptações necessárias para você não ficar sofrendo com aquilo todo dia, né? Senão todo dia você vai estar tá machucando, você pode fazer... Tudo que for para poder cuidar, mas tem que evitar também uhum. que esses machucados aconteçam. E para isso, uma coisa que é muito legal, e aí entra também na atividade física, nos exercícios, é fortalecer tanto a região de abdômen, né, que vai estar tá aqui na frente... A região da lombar também, os músculos aqui em volta e fortalecer bastante glúteo e pernas, hum. tá? Às vezes a gente acha que coluna é só daqui para cima, né? E na verdade a musculatura, principalmente musculatura de glúteo, por exemplo, vai estabilizar muito bem essa região aqui, né? Que é o que a gente chama de core, né? Ah, As musculaturas claro. do core são essas musculaturas de abdômen e tal, para poder sustentar essa região aqui, se tiverem coisas que já estão machucadas, aquilo vai ajudar a estabilizar também e vai evitar que machuque outras coisas. Uhum. Então é uma das, um dos principais aí, é, uma das principais orientações é fortalecimento do dessas regiões, desses músculos aí. Bacana. Tá jóia. E a pessoa que se automedica, Luiz, como que é a indicação? Tá com dor, toma remédio, eu já uhum. colocaria logo um ibuprofeno lá pra tomar <risos> lá e vou embora. Mas como que é a recomendação? Uhum. E aí, até pedindo, uh, já incrementando na, na, na pergunta, não, não é exatamente um medicamento, mas é, é comprado de farmácia, né? Que são aquelas salompas, né? uhum. uh, gel cânfora, como que é também a sua análise em cima desses dois do gel e, da, e do, do medicamento. salompas. Ah, tá. É, na verdade ele é um medicamento Também como o se fosse o oposil, outro cara. É? É, A gente acha que é mais Fraquinho e tal e, e não, ele vai ser um medicamento que vai agir no local né? uhum. Então ele vai agir é, Ele vai penetrar ali pela pele vai, A circulação vai absorver aquilo Então vai circular medicamento no corpo Todo também, não é, é porque é Lógico, né, você vai tomar uma injeção Por exemplo, a injeção é muito mais forte né? Pode sobrecarregar mais o seu corpo Pensando em comparação com salompas preferível usar o para se estiver uhum. conseguindo ficar só nele, né? Mas qualquer tipo de medicamento, pensando em medicamento para dor, tá? Uhum. anti-inflamatório relaxante muscular, analgésico... É, e pensando principalmente no uso a longo prazo, é ruim, né? Porque a dor, ela é o aviso do problema. Ela não é o problema, uhum. tá? E quando a gente toma o um medicamento, a gente está tratando ela como um problema. Entendi. né? Então, a gente está... Uma comparação que eu faço, que fica fácil de entender... Quando falta óleo no carro, acende uma luz no painel, quando está com algum problema ali no óleo, né? E aí, se você toma um medicamento, é como se você cortasse a luzinha, cortasse o fiozinho ali que está acendendo essa luz. Então, a luz apagou, mas o óleo está faltando. Uhum. O carro está funcionando ainda, mas vai chegar uma hora que vai pifar, Entendi. né? E é mais ou menos isso que acontece com a coluna. Se ela dói, ela está tentando te avisar, ó, o corpo está tentando, né? eu estou tentando corrigir isso aqui e não estou conseguindo. Então, eu vou te avisar para você me ajudar, mais ou menos isso, uhum. né? Porque o nosso corpo ele tem uma autorregulação, uma auto-cicatrização auto muito grande, né? Ele não precisa da gente para fazer essas coisas. Só que chega num ponto que machucou tanto, e aí se a gente toma o um medicamento, a gente só corta esse fiozinho da dor e vai deixando a lesão aumentar, uhum. né? Então, é ruim por isso. Lógico, tem casos que você vai precisar de um medicamento, até para você sair de uma crise muito forte, procurar algum outro tipo de tratamento. Agora, o medicamento como tratamento é ruim. É ruim. Então. É, na até verdade, ele não salompas, é um tratamento, até né? Mesmo aí, tá? Até mesmo salompas. Até mesmo salompas, né? Pensando ali, ah, putz, eu tive um torcicolo, vou colocar um salompas aqui... Pra eu ir lá no, quirofra no quirofraxista, <risos> beleza. Agora, colocar o salão, ah, melhorou, acho que o problema se corrigiu, não é muito bem isso não que é acontece. Legal. E se eu, eventualmente, só viver tomando remédio e ignorar tudo, lá futuramente, pensando na lombar, pode acontecer o que, assim? Se, é que depende muito do que, do que for também, uh -huh, né? Uh -huh. Na verdade, assim, quando você tem uma dor, provavelmente já machucou alguma coisa, Sim. né? E aí, seja o disco, né? Na maioria das vezes começa machucando o disco, tá? Uhum. Por isso que as hérnias de disco são muito comuns, né? E aí, por exemplo, se você toma um medicamento, melhora a dor, passa uma, duas semanas, você vai tomar de novo, melhorou, né? E assim vai, você vai aumentando a dose, é, começa com o medicamento oral, vai passando por uma injeção que é mais forte, né? Uhum. Chega num ponto que aquilo vai estar tá tão machucado que às vezes é difícil de, de se, reverter, se reverter, né? Mas é, se você conseguir... Tomar o um medicamento só para dar uma amenizada e procurar algum tipo de tratamento mesmo, né? Quiropraxia, fisioterapia, atividade física, é, liberação muscular, alongamentos, isso tudo vai ajudar muito mais do que o medicamento, né? Mesmo que seja... Porque a gente é muito imediatista, né? A gente quer resolver o problema na hora, <risos> né? E essas coisas, elas são... Mesmo que a quiropraxia, por exemplo, tenha resultados rápidos, mas são coisas que levam um tempo para poder se resolver, né? Fora todas as, as outras... É, os outros efeitos colaterais que esse medicamento tem, ah, né? É. Então, você vai sobrecarregar rim, Verdade. fígado, estômago, e vai gerando outros problemas em outras regiões, né? Hum. <risos> você falou na quiropraxia, é o tema do próximo bloco, do terceiro bloco, então, vou pedir, um, chamar um intervalo agora, bem rapidinho, a gente volta então para falar de como que é o tratamento da região lombar lá na clínica Toque de Cura, na rua Baruel, ali, não se esqueçam do endereço, beleza? É. Voltamos já já.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 Nesse, nesse episódio inteiro sobre a região da lombar, no primeiro bloco um pouco sobre os principais problemas, de como que a gente também causa aí as dores na região da lombar, no segundo bloco falamos um pouco sobre medicamentos, né, o que que é aconselhável e não aconselhável nesse sentido e agora no terceiro bloco a gente vai falar um pouco sobre como é o tratamento de quem chega ali com uma reclamação de dores na lombar lá na clínica Toque de Cura. Bom, Luiz, já essa é a pergunta, esse, uhum. é o, esse é o tema desse terceiro bloco, né? Como Beleza. que é o tratamento lá, como você a, o, o, os outros profissionais que estão lá também analisam é, problemas na, no lombar. Certo. Se for uma primeira vez né, que essa pessoa está passando, é, sempre tem um padrão ali, ela vai preencher uma, uma ficha de, de avaliação, uma ficha de anamnese, né? Que vão ter vários dados ali importantes para a gente. E na maioria das vezes, se ela procurar, por exemplo, por uma dor lombar, vamos pensar que ela está procurando só por essa região específica, né? Uhum. Então, a gente vai conversar bastante nesse início para entender quais são as... Por que, que ela está daquela forma, né? Uhum. E não só chegar, já deitar na maca, corrigir e pronto, né? Porque uhum. pode ser que ela melhore bastante fazendo dessa forma, mas mais importante do que ela melhorar é ela entender no, no dia a dia dela o que, que ela pode fazer para... Para melhorar, para prevenir essas dores, né? Então, na região da lombar, mesmo que a pessoa procure por um problema só nessa região, a gente sempre vai avaliar toda a coluna, né? Porque pode ter coisas, como a gente já comentou aí outras vezes, pode ter coisas em cima que vão influenciar embaixo e vice-versa, né? Então, a gente vai procurar é, restrições de movimento, que a gente chama de subluxação, tá? Uhum e fazer as correções, né? Na maioria das vezes a gente acaba usando a própria mão, né? Então a gente vai perceber, ah, essa vértebra aqui, para cá ela tá fazendo o um movimento correto. Agora para cá, ela não tá movimentando legal. E aí a gente vai fazer o posicionamento ali que for preciso e fazer um impulso, fazer o que a gente chama de ajuste, né, para poder restaurar essa movimentação, seja na lombar ou em qualquer outra região, né? Pensando sempre em restaurar essa biomecânica, né, essa movimentação da coluna, para restaurar também a comunicação que está passando ali por ela. Né? Então, o cérebro manda as informações para o nosso corpo através da medula e dos nervos. Se a gente tem subluxações na coluna, a gente atrapalha essa, essa comunicação. É comunicação. Né? Por isso que muitas das pessoas, quando tem, por exemplo, uma hernia discal, né, que é isso, seria isso daqui, é, comprimindo ali, os nervinhos que estão saindo da lombar, esses nervos eles vão principalmente para a perna, né? Para a região abdominal também e tal. Então é muito comum dessa pessoa além das dores lombar ter dores uhum. para as pernas também, uhum. né? Dormência também é uma dormência, das Dormência, sim, sim, dormência, formigamento são sintomas muito comuns e sintomas muito comuns de compressões de nervo. Então uhum. você começa a comprimir a informação que está indo lá para a perna diminui essa perna vai ficar dormente. Igual quando a gente dorme em cima do braço, Sim. por exemplo, né? Mais ou menos isso daí. De tanta compressão que está tendo ali, aquela região vai recebendo menos informação, né? E aí vai funcionando menos. No início com sintomas é, mais sensitivos, né? Dores, dormências, formigamentos. E com o passar do tempo, a tendência é virar sintomas mais motores. Então, ela pode perder o movimento da perna, o movimento dos pés e por aí vai. Isso né? por causa do nervo ali que está... Que está sendo comprimido por alguma lesão, uhum. né? Por algum machucado aqui dessa região da, da lombar. Entendi. Tá, joia? Bom, bacana, Luiz. É, agradecer também o pessoal que está acompanhando a gente aí, que sempre assiste aos podcasts. É, você pode deixar uma pergunta, uma dúvida que... Eu vou repassar na próxima, no próximo programa para o Luiz ou para o outro convidado que estiver aqui, uhum. independente se o, o assunto seja outro, pessoal. Não tem problema, eu repasso assim, o Luiz né? prontamente também sim, vai responder. Sim. E Luiz, então, agradecer a sua participação de novo né, no nosso programa aqui, no, no podcast Toque de Cura e pedir para você dar uma saudação final e deixar o endereço novamente da sim, clínica. Sim, sim, legal. Eu que agradeço aí mais uma vez. Muito bom a gente poder esclarecer essas dúvidas, né? São coisas... Muito simples para a gente, mas que para muitas pessoas Verdade. é bem complexo, né? Não, eu tô super. É. Né, Venho aqui com dúvidas na hora. Assim, é, então. E vai agregando bastante coisa, né? Porque são coisas que, bem, como eu falei, bem simples da gente fazer no dia a dia, né? Uhum. E a gente, às vezes, está fazendo errado ali e nem, nem percebe que está machucando assim, né? Então, essas, essas dúvidas, essas dicas que a gente vai dando aqui são algumas pílulas ali que ajudam bastante, né? É, a gente está na rua Baruel, 544 né, No edifício Columbia, que Fica aqui perto do, do Diário Suzano é, Tem o nosso Instagram Que é toque de cura, underline quiropraxia né? Lá tem Bastante informação, bastante Dicas também, né? a gente faz sempre Postagens bem legais lá Quem quiser seguir aí é, E também tem todos os contatos De todas as clínicas, a gente tem sete unidades Hoje em dia né? Aqui a gente tem Suzano e Mogi e as outras já são um pouco mais afastadas e é, espalhadas por São Paulo. É, mas todos os contatos estão lá no, no Instagram. Acho que é a forma mais, mais fácil, mais rápida aí de conseguir o, o número, o contato do, do WhatsApp. Bacana. Beleza, Beleza? Luiz. Agradecer então também, novamente, quem é, tem acompanhado a gente nos, no, nesses episódios. Lembrando, é, deixe sua dúvida, deixe seu comentário, interaja com a gente. Que eu vou repassar para o Luiz ou para o outro convidado que estiver aqui com a gente. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!